Salve! Eu sou Marco Querini e hoje eu vou falar para vocês uma característica que eu descobri aqui no povo americano que realmente me chamou a atenção. E é uma virtude que todos nós humanos temos, mas que muitas vezes ela está latente e pouco desenvolvida. Há pouco tempo atrás eu acabei de terminar a minha primeira maratona de 42 km. E foi bem árduo, foi um trabalho de três meses que eu me preparei. Desde outubro eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer essa maratona de 42km e comecei a fazer todo o planejamento. Desde a parte do treino, da corrida, de como eu faria durante a semana, quantas corridas, quais as distâncias, que exercícios físicos eu faria, como eu desenvolveria a parte da minha mentalidade para fortalecer meus pensamentos contra qualquer tipo de adversidade que pudesse acontecer durante esses três meses. E vou te falar, aconteceram muitos problemas para fazer com que eu não conseguisse terminar essa primeira maratona. Mas nada do que aconteceu me impediu de alcançar o meu destino. Mas eu vou te falar sobre essa característica dos americanos. Quando eu cheguei para a corrida, era em torno de 4 horas da manhã, ainda muito escuro, uma temperatura assim de 3 graus centígrados, frio para Dedéu, muito frio, muito frio. E mais vento, então a sensação térmica era de um frio muito forte. A gente foi encaminhado, né, todos os que chegavam eram encaminhados aos seus pelotões, em conformidade com o seu passo de corrida, e eu fiquei no pelotão F. Quando foi dada a largada, a gente começando a correr e tudo mais, a gente já começava a avistar as primeiras pessoas. E o interessante é que não eram funcionários apenas e voluntários da Disney que estavam ali não. Eram muitas pessoas que estavam ali para dar energia para as pessoas que estavam correndo, com estímulos, sejam estímulos verbais, estímulos com placa, estímulos de estender a mão para te passar energia, dar um toque ou Talvez trazer um alimento como um doce, um chocolate em um determinado instante. Então imagina 42 quilômetros começando 4 da manhã e essas pessoas já preparadas, sem estar correndo, sem estar fazendo atividade, ali recebendo aquele frio forte, mas ali dispostas com um único propósito, fazer o bem, passar uma energia positiva, passar um pensamento positivo, estar numa vibração de propósito de auxiliar ao próximo, de auxiliar que o outro conseguisse alcançar o seu sonho, de que o outro conseguisse terminar e chegar na linha de chegada, independente de tempo. Então, essa foi uma das maiores lições que eu pude perceber e aprender aqui nos Estados Unidos. Claro, eu já vi isso acontecer em outros países e tudo mais, pela televisão, mas eu não entendia. Muitas vezes... A gente tem a teoria. E uma coisa é a gente ter a teoria do que é uma maratona. Outra coisa totalmente diferente é você realizar uma maratona. Então, por exemplo, no empreendedorismo é a mesma coisa. Uma coisa é você se dizer empreendedor. Outra coisa é você ser empreendedor e realizar, é você conseguir encontrar as pessoas que já fizeram essa maratona do empreendimento e que já percorreram esse caminho e já atingiram um determinado ponto para que elas possam te instruir como elas chegaram lá. E é por isso que eu resolvi fazer a maratona. Eu tinha teoria do que era maratona, já tinha feito várias meias maratonas, mas nunca tinha conseguido atingir 42km, muito menos em um preparo de três meses. Então o condicionamento que eu tive que fazer mentalmente, onde eu utilizei as frequências do cérebro harmônico junto com o treino esparta, foi essencial para que eu conseguisse concluir. E vou te dizer uma coisa, aconteceram várias adversidades durante esses três meses em cima de todo o planejamento que eu pudesse ter feito seja de doença, como resfriado que me atrapalhou durante os treinos, porque não adianta você tentar se esforçar ou fazer mais do que o teu corpo quer se você está debilitado, se as tuas defesas imunológicas não estão bem. Então primeiro você tem que estar tá bem consigo próprio para depois voltar às atividades. E se você não tiver constância, não tiver uma cabeça com uma mentalidade, com pensamentos fortes, com um mindset forte, não vai ajudar. Então existe todo esse condicionamento. Essa característica de, durante 42 quilômetros, a gente vê os familiares dos corredores, vê voluntários, vê outras pessoas que estavam ali. Um domingo que começou de madrugada e terminou praticamente ao meio-dia, só para auxiliar as pessoas, para que elas pudessem chegar, isso foi fantástico. Isso mostra a generosidade do ser humano. Isso mostra como é que outras pessoas são altruístas e querem fazer o bem. E esse vídeo... Não só uma homenagem a todas essas pessoas que têm esse pensamento altruísta, mas também para você. Se você entende que esse vídeo tem uma mensagem de bem, que pode auxiliar outras pessoas a também serem altruístas, a fazerem o bem, a entenderem que a transformação começa primeiro na gente, que o sonho tem que ter data, que tem que ter um planejamento, que nós temos que ser o agente transformador transformadores primeiro da nossa realidade, para depois a gente poder ajudar na realidade das pessoas que a gente ama, e claro, na construção de um mundo melhor, Compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário, seu comentário, começa a fazer o bem agora, compartilhando, começa a fazer o bem agora, fazendo a transformação dentro de você. Entenda que tudo na vida é possível, porque nós somos seres criadores. Deus, o universo, ou qualquer nome que você queira dar, deu essa capacidade para todos nós. Todos nós estamos conectados, todos nós estamos ligados de alguma forma, todos nós temos responsabilidades um para com o outro. A gente pode até não ter consciência. A gente passa a ter consciência à medida que a gente começa a viver esse tipo de conhecimento. Assim como eu vivi esse conhecimento do que é fazer uma maratona. Eu poderia ter toda a teoria, poderia explicar para você o que é uma maratona, mas eu tenho uma característica. Eu gosto de falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, daquilo que eu aplico na minha própria vida. Para não ser simplesmente um discurso, um vídeo bonito, de palavras bonitas, e que simplesmente não tem uma veracidade, não tem uma comprovação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, sucesso, saúde e até lá!